Fala galera, Guiminaré aqui e nesse vídeo eu vou te contar uma sacada rápida que aconteceu nessa viagem Eu tô aqui no aeroporto de Helsinki, na Finlândia E é o seguinte, a maioria das pessoas tentam prestar um serviço, vender um curso, vender uma, uma ferramenta, um treinamento Mas a, normalmente não presta atenção no que, que o usuário quer Quais as necessidades do usuário, o que, que ele precisa e etc E quase todo mundo deixa a desejar a experiência do cliente então qual a sacada? Se você quer ter um negócio de sucesso, que seja duradouro e te dê muita grana, você precisa começar a pensar na experiência que teu cliente vai ter. Pensa comigo, a Apple, ela cuida muito bem da experiência do cliente dela. A Starbucks ou várias outras empresas bem conhecidas utilizam muito disso, da experiência do cliente. Então você quer resultado? Cuide da experiência do teu cliente. Essa é a sacada de hoje. Então se você gostou desse vídeo, deixa um dedo no like aqui, compartilha com seus amigos e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!